É nosso convidado nesta edição Diogo Medina, é médico de consulta do Viajante. Muito boa tarde, obrigado boa tarde. pela sua uh, presença. Uh, aquilo que tenho percebido é que não há ainda, uh, do ponto de vista das autoridades, uh, nenhuma sugestão de impedimento para viajar, enfim, pontualmente hum. para algumas das regiões que estão de quarentena, essas sim a evitar, mas uh, globalmente pode-se viajar, mas provavelmente temos que viajar de uma forma mais consciente hum. e com ações mais preventivas. Sem dúvida. Eu penso que... Uh um mm -hmm. Algumas das mensagens principais a transmitir aos viajantes neste momento são de manutenção da calma. Portanto, por mais que isto seja repetido, é de facto importante não alimentar algumas especulações infundadas que, que se têm visto surgir nos últimos tempos. Também confiar nas autoridades de saúde que estão a fazer o seu trabalho e, por último, procurar informações credíveis no que dizem respeito exatamente àquilo que referiu. Quais são os países onde pode ser necessário, de facto, ter alguns cuidados. E é preciso ser dito que neste momento, à luz daquilo que nós sabemos, não há qualquer recomendação, seja por parte da Organização Mundial de Saúde, seja por parte da Organização Mundial do Turismo de restrição de viagens para qualquer país, incluindo a própria China. Uhum. Aquilo que existe sim é uma recomendação de limitação de algumas viagens consideradas não essenciais para alguns destinos. Por exemplo, uh, por parte dos, do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal é recomendada a limitação das viagens não essenciais à China, é recomendado no caso dos jovens especificamente a limitação das viagens também à uh, Itália, não necessariamente porque os jovens sejam mais afetados, não são, portanto menos de 2% de todos os casos acontecem em, em menores, uhum. mas aquilo que se estima é que têm menos capacidade de aderir às medidas que são recomendadas. E então existem alguns países que de, onde de facto existem recomendações de limitação à mobilidade. Outra coisa que é muito importante os viajantes entenderem é porque é que as autoridades nem sempre concordam, que é uma coisa engraçada. Nós na consulta de viajantes vemos isso com muita frequência. Os viajantes de hoje em dia e os utentes no geral são pessoas cada vez mais informadas e já acham chegam a nós com muita informação, ainda bem que assim é, e veem que, por exemplo, ao passo que a Direção-Geral da Saúde não recomenda limitações para deslocações ao Irã à Coreia do Sul, entre outros países, o CDC americano fala e as pessoas depois ficam um bocadinho na dúvida, ok, o que é que eu faço? Em quem é que eu confio afinal? Genericamente nós tentamos explicar que as pessoas devem sempre confiar nas autoridades do seu país. Porquê? Porque é que estas diferenças existem? Sobretudo por diferentes tipos de recursos que cada país tem e também atitudes em termos culturais face ao risco. Ou seja, o risco é o mesmo, mas a forma como os americanos o veem face à forma como outros países o podem ver é diferente. Um outro exemplo muito concreto, muito interessante, é que tanto a Mongólia como os Estados Unidos neste momento têm restrições à entrada de cidadãos oriundos da China, mas as razões são completamente diferentes. A Mongólia não tem recursos para lidar com este problema se, se entrar no país deles. Estados Unidos, de, de, facto, de percepção de cada, de cada país. Sim. Mas, contudo, as medidas preventivas são iguais para, para Sim. todos. Sim. Uh, portanto, aquilo que tem sido falado nos últimos dias, quase à náusea, mas muito importante, as medidas como a lavagem das mãos, não é demais insistir que não basta aquela lavagem que nós normalmente fazemos, tem de ser uma lavagem rigorosa, de todas as mãos, durante cerca de 20 segundos. Assim como dica, nós costumamos dizer às pessoas, na brincadeira, que é o tempo que se demora a cantar, os parabéns a você. E, portanto, enquanto as pessoas estão a levar as mãos na cabeça delas cantarem os parabéns a você, é melhor do que aquilo que a maioria das pessoas faz. E depois em relação às máscaras no contexto de viagem, que vemos também aí muitos medos infundados, muitas pessoas uhum. a viajar de máscara desnecessariamente, que de facto é pior, como já uh, tem sido dito, é pior usar, usar mal uma máscara do que não usar máscara de todo. E é muito difícil usar bem uma máscara, e porque, é porque é incómoda porque eu... As máscaras são inerentemente incómodas, não é? É rara a pessoa que coloca uma máscara e depois consegue resistir a todo o dia estar a ajustá-la. Uhum. E cada vez que nós tocamos na máscara com as mãos, estamos a consporcar novamente as nossas mãos, uhum. assumindo que a máscara pode ter partículas virais. Daí que, sempre que o fazemos, devemos novamente levar as mãos. São raras as pessoas que o fazem. Então, Mas... o ideal é reservar a máscara apenas para pessoas que estejam com sintomas ativos nesse momento. Porque as máscaras po podem nos dar uma sensação de uma, de falsa, uma falsa segurança, uh, segurança e proteção. Uh, no caso de... Algumas, uh, os aeroportos, por uhum. exemplo, são, são locais onde há a movimentação de muita gente, uhum. uh, os, os, os aviões, os transportes públicos. Uh, nesse capítulo, além da, da, da questão da, da, da higiene, uhum. uh, Há questões que, não, que se devem ter em conta também, imagino. Sim. Uh, já ouvimos alguns políticos uh, ironizar com a questão da proximidade e uhum. da forma como, os, como nos relacionamos. Isso se faz sentido ou não? Faz sentido. O chamado distanciamento social, que tem sido falado nos últimos dias, dos beijinhos, dos apertos uhum. de mão, como vimos agora da chanceler alemã, uh, são exemplos clássicos. E, de facto, particularmente quando a pessoa está a regressar em um local que é considerado em risco mais, mais elevado, é importante... Durante algum tempo, durante aquele período de cerca de 14 dias, tentar evitar esses contactos que para nós são muito culturalmente nossos, mas que neste caso não ajudam particularmente. Então, durante esse tempo, é de facto a ideia de reduzir esse, esse, esses hábitos, mas, mas depois, se não houver qualquer sintoma durante esse período, pode-se regressar a uma vida normal. Em relação aos aeroportos e aos aviões, não há também necessidade de grandes, enfim, medos, paranoias, porque. Uh, não é um vírus que parece perdurar muito tempo no ar, não é um vírus que fica em suspensão no ar, portanto tem de ser transmitido por contacto relativamente próximo das pessoas. Aquilo que está a ser feito, por exemplo, nos voos de regresso da China e a partir de agora também nos voos de regresso da Itália, é garantir que as linhas aéreas, os aeroportos e as próprias pessoas sabem onde é que estavam sentadas no avião, porque, por exemplo, no caso de haver alguém com sintomas, é importante fazer o rastreio desses contactos, no caso das pessoas que estavam a menos de dois lugares de distância. Uhum. E muitas vezes as pessoas esquecem-se dessa informação, então esse controle vai passar a ser feito. E então as pessoas podem viajar, podem deslocar-se pelos aeroportos, pelos aviões, não é, não há nenhuma recomendação de usar máscara nos aviões, que é uma coisa que temos visto de forma crescente, portanto muitas, muitas pessoas nos aviões de máscara não é necessário, pode ser, antes, antes pelo contrário, contraproducente. E temos que ser também mais uh, uh, proativos na, na, na consciencialização de, de, de, dos sintomas e do, e do risco que, que isso implica. Uh, Obriga-nos, a se formos para regiões onde imaginemos que vamos hum. para, para o norte de Itália, uh, para que as pessoas percebam, uh, hum. quando voltarmos temos que estar mais atentos a, a, aos sintomas eventuais. Sem dúvida, ou seja, as pessoas devem antes de ir perceber qual é o nível de risco do país para onde se vão deslocar. E se perceberem que é um país onde há algum risco de transmissão comunitária, ou seja, fora das instituições de cuidados de saúde, e no caso, por exemplo, da Itália, não acontece de forma igual em todo o território, neste momento aquilo que nós sabemos é que é circunscrito às regiões de Veneza, Milão, Bolonha, Turim, enquanto que, por exemplo, em Roma, até ver... Parece que apenas existe, existem casos que neste momento estão isolados, seja de forma hospitalar ou voluntariamente em casa. Quer isto dizer que os cuidados não são os mesmos, mesmo dentro do próprio país. Mas quem vem de uma região dessas... Nos 14 dias após o regresso deve manter uh, vigilância face às febres. Portanto, idealmente, nos primeiros 14 dias de regresso, uh, medir a sua temperatura corporal pelo menos duas vezes por dia, uma vez ao acordar, uma vez ao final do dia, por exemplo, uhum. para se tiver febre então entrar em contacto com a linha de saúde 24. Além da febre, que é o sintoma mais frequente, cerca de 90% das pessoas infectadas têm, têm algum tipo de febre. Uh, depois temos então a tosse, que acontece em cerca de 70% das pessoas e são os dois principais sintomas. Os restantes acontecem em menos de 30% dos casos. Quais são as zonas de risco, ou seja, nós hoje, por exemplo, em Portugal passamos a ter dois casos oficiais de infecção. Qual é que é, enfim, a forma de nós avaliarmos qual é a região que é difícil ou que não é? Há duas dicas que as pessoas podem seguir quando estão a olhar para os números. Em primeiro lugar, tentar fazer um balanço que normalmente não é visto quando vemos nos meios, tem a ver com o seguinte, por exemplo, na China. Há um determinado número de casos conhecidos, mas há um também uh, número de casos de pessoas ou que já curaram a doença ou que, infelizmente, faleceram. É preciso fazer um pouco este saldo para perceber quantas pessoas, no momento atual, têm a doença num determinado local. Uhum. Por exemplo, aos dias de hoje, o número de pessoas que têm esta infecção e que está, uh, enfim, viva em Itália, são cerca de duas pessoas para cada 100 mil habitantes. É um número, apesar de tudo, considerado reduzido. É importante, mas reduzido. Porquê é que é reduzido? Porque são pessoas que, na sua maioria, estão bem identificadas. Há locais onde esta certeza não é tão grande, por exemplo, no Irão, especula-se, ainda é apenas especulação, que talvez pessoas que estejam infectadas não, possam não estar ainda identificadas. Uhum. Isso é uma informação importante a ter em conta. A outra informação é saber, ok, neste local a transmissão é comunitária, ou seja, na rua, entre as pessoas, ou apenas casos que estão bem identificados. E esta informação ajuda muito a perceber. Hoje em dia dizer-se que a maior parte dos destinos mais relevantes são de facto a China, Coreia do Sul, Irão, Japão e Itália, mas todos eles em graus diferentes. Por exemplo, no Japão o risco é muito menor a estes outros locais, se tivermos em conta o tamanho da população também que deve ser tido em conta. Uhum. Um, e em relação a, a outras situações, é preciso também entender que muitos destes locais, devem obrigar a pessoa a preparar a sua viagem, além do coronavírus, para as outras situações de viagem que podem encontrar e que neste momento se possam esquecer. Estamos às portas das férias da Páscoa, falta cerca de um mês, as pessoas devem se lembrar que, mais ou menos com esta antecedência, devem procurar um médico de saúde viajante ou pelo menos o seu médico assistente e tentar perceber, existe alguma prevenção de outras infecções que eu possa fazer para estar mais tranquilo, seja por vacinação, seja por cuidado com os mosquitos, coisas que ainda uhum. existem em alguns destes locais. Portanto, aqui no equilíbrio destas informações, mas eu diria, assim como grande conselho neste momento para os portugueses, em Portugal podem estar serenos, pratiquem as medidas que já são conhecidas. Se viajarem, comecem agora a preparar as suas viagens para daqui a um mês, que farão eventualmente na Páscoa, tendo o cuidado de uh, recolherem as informações credíveis, nas fontes credíveis. Neste caso, eu recomendo DGS.pt. Muito bem. Tio Medina, obrigado por nos ajudar aqui a, a perceber um pouco melhor de que forma é que nós podemos ser um viajante mais uh, uh, preventivo.